Não vai ser não, porra, tô triste, bitch Eu tenho limite, eu tenho sinusite Essa bitch não liga mais pra mim Eu não quero outras, bitch Que se foda essas, beat. Olá, mano, faz quatro dias que eu não posto vídeo, de fato, quase uma semana, né? Eu tava postando um short só pro, pra contar que eu tô ainda na ativa, né? Pro YouTube não largar meu alcance, mas enfim. Cacto dançante versus muçulmano. Batalha de rap, se gostar do vídeo, deixa o like e se inscreve. Se não gostar, pode dar uma crítica construtiva. Na descrição vai ter umas coisinhas. Se algo te interessar, tu vai lá e clica. Mano, é isso. Mas é claro que eu passei manteiga, até a casca é ressecada. Se eu quisesse comer o pão duro, eu comprava torrada. Opa! Que ele isso? tá usando o FL Studio? Batalha com o um Cacto Dançante. O Pedrinho, a fotinha do cachorro. Pera aí. Eu amo quando tem entrega nova, né? Cacto, cacto, dançante. cacto Dançante. Que troço é esse, mano? Tem um botão aqui? Oi, Cacto! Oi, Cacto! Bruno! Bruno. Será que ele sabe fazer o que? O cachorro dele é Bruno. Para de repetir, por favor. Olha isso, Bruno, que loucura. É, Acho que ele não gostou muito não. Tá, só faz isso? É, só faz isso? Para de repetir. É, não, que boneco chato, mano. A Eu animação já tô é batalha. Não dá mais, boneco. Enfim, ele não enfim. Para de falar. Chega, por favor. Ele só fica repetindo as palavras, rapaziada. Nem dá para batalhar com isso não. Boneco chato, mano. É o que, que tá acontecendo? Tá com medo de batalhar comigo, é? Mas tu fala? Vou acabar contigo na rima. Pode vir então. Quem <risos> <Okay>, me <risos> explica isso aqui? Hey, mano vai me deixar sozinho aqui na sala. Ah, que genial, por... que genial. Ah, nem ferro ninguém vai fazer isso. Hey, tá. mano vai me deixar sozinho aqui na sala só porque eu te cara irrito, aproveitou muito bem do quito dinheiro quito que ele gastou para, para, para, para, nesse boneco. E eu não saio, tu é um cacto? Ou você é um papagaio? Fica se remexendo, parece que levou choque Que isso? Tá fazendo dancinha de TikTok? Uh -huh. <risos> é que eu gosto de me remexer Na dança ou na música, eu ganho de você Quê? Tu que me comprou, agora vai ter que aturar Não esquece que eu sou um cacto, eu posso te furar Ai, tu é de pelúcia, pera aí um instante Nem doeu, mas continua sendo chato e irritante ah, Tu só veio pra fazer bater. <risos> Tá Tu engoliu uma lanterna o sua Bruno deitado lá no fundinho A caixa aqui jogada Eu gostei A melhor participação do vídeo Foi essa daqui ó Ele bem de boa Deitado dormindo Deserto Meu Agora chega Nem adianta pedir socorro É hoje que tu vira o brinquedo do meu cachorro O som onde que baixa Quero ver você Essa dançar Essa parada e... de beat com esse Tu dele chamando o cachorrinho dele, velho gostei Que tu vira o brinquedo do meu cachorro O som onde que baixa Quero ver você dançar e repetir Agora dentro da caixa Toma não, não. Fica quieto aí, cara. Fica quieto. Eu não quero mais esse cacto, não. Mas se tu Caraca, quiser um ele igual fala esse, é só clicar aqui na descrição. Você que sabe. né? Clica aqui na tela pra assistir a batalha animada. O meu desenho animado, maluco. Até daqui a tá pouco. incrível, hein? É um jabá, então... O brinquedo é dele mesmo, velho. Agora eu não tô sabendo. E olha, ele não é caro não, velho. Que legal. Mas esse ovo da Páscoa aqui do Hot Wheels, é. <risos> Poxa, a Peppa Pig da Deep Web. O muçulmano podia batalhar com ela, hein? Um remake, hein, galerinha? Enfim, galera. Que isso, velho. Ótimo, eu nunca pensei que ia adorar o um rap sobre muçulmano contra um cacto animatônico. Parabéns, cara. Mano, de fato, eu nunca achei que ele ia batalhar, mas o cara... Mano, o cara é foda. Cheio de ideia. Dá pra fazer um milhão de coisas sobre batalha. Dá pra ele fazer isso pro resto da vida dele. Só batalha de rap animada, youtubers, batalha com cantores. E uma coisa que eu quero muito e ainda vou conseguir é fazer meu próprio fliperama é, personalizado. Um dia eu vou, vou conseguir, mano. Gostei que ter tem um módulo de som aqui, velho. Eu não sei dizer como que chama esse bagulho, mas eu esqueci o nome. Mas enfim, eu ainda tenho que comprar isso também, porque ele melhora muito a qualidade de, de vídeo, essas coisas. que eu acho que a qualidade de áudio importa muito mais do que a qualidade, a qualidade de vídeo. Por mais que a qualidade de vídeo importa também, mas eu prefiro ver um vídeo com um áudio bom do que um, um vídeo com um áudio zumbino tudo ruim, entendeu? Enfim, mano, o povo sabe a Tchau, tchau.